Jocar de crícia, ela dormiu no calor dos meus braços. Eu acordei sem saber se era um sonho. Um tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor Azul Nos meus braços eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor.